Talkers. O meu nome é Inês Cardoso Anacleto e hoje estou aqui para vos trazer mais um vídeo. Mas hoje não vos vou trazer nenhum TT Chef nem nenhum vídeo de receitas. Se quiserem saber o que está dentro aqui desta caixinha, continuem aí desse lado! — Olá! — cumprimentou Pippin. — Quem é e que deseja? — Chama-me Passe de Gigante — respondeu o intruso. E, embora talvez o tenha esquecido, o seu amigo prometeu ter uma conversa tranquila comigo. — Disse, parece-me, que talvez ouvisse alguma coisa que me fosse proveitosa — respondeu-lhe Frodo. — que tem a dizer? — Várias coisas — respondeu Passo de Gigante. — Mas, claro, tenho o meu preço. Que dizer... Mas antes de passarmos ao vídeo, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações para serem sempre notificados quando sair um vídeo novo. Então, eu adquiri este set aqui através do OLX, um site de produtos em segunda mão e ele estava assim meio baratinho e como é um artigo que já foi descontinuado há muito tempo, eu pensei, por que não? E qualquer fã gosta sempre deste tipo de produtos, não é verdade? Este produto saiu então em 2001 e faz parte de uma coleção de 5 sets uh, do filme da Irmandade do Anel. Vou-vos mostrar aqui. Temos o set na, em Weathertop, o ataque dos orcs em Amohan, a saída do Buckberry Ferry, uh, o encontro no Pressing Pony e as cavernas de Isengard. O produto é espanhol, diz aqui El Senhor de los Anilhos, e foi produzido pela Bandai e pela Playmates, diz aqui, mas apenas pela Bandai uh, na versão espanhola. Por... E nas versões oficiais deste produto, não é? Ele é apenas uh, produzido pela Playmates. Então, o nosso cenário passa-se então, em Brie no Pressing Pony, ou no pony e, e no Brasil, ou no Garranho Empinado aqui em Portugal. Assim, os nomes um pouco diferentes uns dos outros, não é verdade? Uh, e temos então a figura do Aragorn, do Frodo e do Sam. E temos aqui então a nossa taberna. Por isso, vamos lá abrir este kit. Tal como disse anteriormente, eu adquiri este produto em segunda mão, ou seja, ele já tinha sido aberto, e isto vai ser surpresa para vocês e para mim, porque eu não sei o que vai estar aqui dentro, não vou, ser, não, não vou saber se as peças vão estar todas aqui dentro e que que também não venha já nenhum manual de instruções. Mas vamos então lá abrir isto. As peças vêm todas à solta. Ok, temos já aqui então a nossa figura do Aragorn. Uh, estas peças elas são compatíveis com a marca Lego. Temos aqui muitos, muito bem, eles parecem mesmo Legos. Temos aqui a tabuleta, que coisa mais linda. É uma autocolante. do chão do cenário. Afinal ah, temos aqui o nosso manual de instruções. Já é uma boa ajuda, não é? Porque temos aqui muita peça. Ok, pessoal. Estes, estes, estas instruções de montagem uh, têm aqui instruções para a caverna de Isengard. E para o, a taberna do Pressing Phone. Okay, pessoal, a caixa está então vazia vou deixá-la aqui para servir de, de guia não é verdade e agora vamos aqui tentar perceber mais ou menos como é que isto funciona porque temos aqui muita peça lego e vamos só deixar aqui as as peças mais pronto, diferentes não é? as janelas a porta a mesa, o banco a tableta tochas Tochas e pronto, temos aqui então estas peças todas. Vamos lá agora aqui, então uh, passar à montagem, eu fui buscar aqui um cinco para pôr assim estas peças porque acho que é muito mais fácil do que estar aqui tudo espalhado em cima da mesa, não é verdade? Uh, eu tenho aqui também ainda a caixa para me servir de guia e temos aqui então as instruções por isso vamos lá ver como é que isto funciona. Okay, em primeiro lugar vamos começar por pôr em toda a volta aqui desta parte uh, tchulins, uh, peças assim mais, mais cremas e no centro vamos começar a pôr estas peças uh, mais escuras, que vão servir aqui de entrada para a taberna. Vocês vão ver? Vamos lá. Vamos lá agora passar à construção, pessoal. Nas instruções, dizia para irmos montando a parede intercaladamente com a zona da porta e dos degraus. Mas como as instruções eram a preto e branco e muito pequenas, elas acabavam por não ser muito nítidas. Então, houve passos que fui deixando para trás. Fui construindo as paredes e depois, com a ajuda também do, da imagem da caixa, lá consegui terminar a zona dos degraus e da porta. E sim pessoal, o telhado ficou torto, eu não reparei, porque ficou-me a faltar uma fila de peças por baixo, mas eu depois emendei isso então o nosso cenário montado eu acho que ficou bem montado acho que dá para ver que está idêntico e nessa parágrafo aqui algumas peças que calculo que sejam peças uh, suplentes e tal como disse no início foi um pouco difícil de montar isto levei mesmo muito tempo porque estas instruções são preto e branco e são minúsculas mas pronto esta imagem daqui sempre me ajudou uh, acho que até me ajudou mais do, do que isto aqui e então temos aqui assim os nossos personagens, temos aqui a mesa, a lareira, as tochas e o Aragorn. Por isso, temos aqui então o nosso cenário montado. E é isto pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Eu assim decidi comprar aqui este cenário, pensei logo em fazer unboxing para vocês. Por isso, deixem um grande gosto neste vídeo, comentem aí embaixo o que acharam. E se ainda não o fizeram, subscrevam, só inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações. Sigam-nos também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Sigam também o blog e juntem-se a nós no nosso grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Sigam também as nossas páginas parceiras do canal, os links vão estar todos aqui embaixo na caixa de descrição. E também já sabem, tem mais duas maneiras de poder ajudar o canal. Pessoal, aí no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando o link do TT, que também vai estar aqui embaixo. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas do TT ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. E é isso, pessoal. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Eu diverti-me imenso a criar aqui este cenário. Por isso, vemos-nos no próximo e um grande beijinho.